E aí, guitarrista, beleza? Nesse vídeo eu vou estar te passando quatro passos simples para você conseguir fazer parte da banda da igreja aí. Talvez você pergunte a ah, Wesley, mas aí isso aí não depende de, do, do pastor, não depende? Não. Se aparecer a oportunidade hoje, você tá preparado? Então para você se preparar, eu vou te passar essa lista aí. Então fica de olho no vídeo aí que vai ser bem proveitoso. Mas antes, uns recadinhos aí. Tá querendo aprender guitarra aí do zero ao improviso, com curso 100% voltado pro guitarrista gospel? Essa é a sua chance. São mais de 180 videoaulas onde eu ensino aí desde como se sentar na cadeira e colocar a guitarra no colo, até configurar o seu equipamento, aprender a tirar as músicas com os macetes que eu utilizo para tirar qualquer música que eu quiser, e como criar sua identidade musical aprendendo a improvisar. Tudo isso com a minha metodologia que eu desenvolvi, onde a gente foca primeiramente na prática e depois na teoria. Então todo o conteúdo está estruturado aí de uma maneira que você consiga evoluir mais em menos tempo. É a metodologia que eu utilizo sempre com os meus alunos. É a metodologia que eu estou te passando aí por um preço super acessível. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais, fica até o final do vídeo aí que eu vou te contar como você faz para ter acesso a tudo isso. Então, o recado está dado e roda a vinheta! Bom, então passo número 1 um aí. Conhecer um pouco da teoria. Ah Wesley, mas isso aí é todo mundo fala isso. Só que na verdade você não precisa saber todos os pontos assim como se faz nos cronogramas normais aí, né? Você vai passar por tom, semitom e tá, até campo harmônico, reharmonização, blá blá Não precisa de tudo isso. Pra você começar a tocar, a teoria é pouca, ok? Então eu listei, inclusive, tudo, tudo que a gente vai falar no vídeo aí tá no PDF que tá embaixo pro download. Ok, é, tanto a teoria quanto a prática, quanto os equipamentos que você precisa, tá tudo escrito lá. Ok, então eu aconselho que você baixe. Tem bastante informação bacana lá. Ok, então teoria básica que você precisa. Eu vou te, te falar aqui também para você não precisar anotar. Ok, basicamente tom e semitom, que é a orientação básica para a gente aí tá, tá começando a enxergar as notas no braço da guitarra. Desenho de acordes, cifra. Cifra também ajuda bastante, que é o, o nome que você vai encontrar na internet em qualquer música que você pesquisar. Tá? Você vai pesquisar aí também por campo harmônico, inclusive a gente ajuda bastante aí nesse, nesse quesito. Certo? A gente tem outros assuntos também, só que daí pra frente já é um pouco mais, é, eu diria, para incrementar um pouco mais o seu conhecimento. O básico mesmo é isso: é você entender as notas, os acordes, ok? Isso na teoria, né? As notas, os acordes depois você passar aí para compreender um pouco do, do campo harmônico, já te ajuda muito, ok? Foque mais na prática. Inicialmente a gente precisa mais de prática do que de teoria. Então foca bastante na nossa prática aí, que você vai ver que é sucesso. Bom, então passo número 2. Prática. Você precisa praticar, ok? A gente leva mais em consideração no início a prática do que a teoria. Porque a teoria, ela enche muito sua cabeça. Mas na verdade o que você toca não é teoria, o que você toca é prática. Então você precisa focar bastante na prática. Agora, o que você precisa saber já de imediato, aí do início, para poder começar a desenvolver e já tocar várias músicas com facilidade? Né? Primeiro, você pode começar com exercício cromático, 1, 2, 3, 4, que é para você poder pegar a coordenação aí nas mãos, ok? Palhetada alternada, uma para baixo e uma para cima, isso ajuda muito, é a palhetada mais utilizada com certeza. Já em seguida, dedilhado, dedilhado com palheta, vai te ajudar muito depois quando você precisar pegar riffs, quando você for fazer solos, tudo isso vai te ajudar. Salto de corda, que você utiliza bastante o salto de corda aí com o dedilhado, ok? E para nossa base, o que a gente precisa? Acordes. Quais acordes mais utilizados, Wesley? Acordes maiores, acordes menores, com nona, com sétima. E aí você pode entrar aí, lembrando que isso é prática, tá? Não é só você ver o desenhozinho lá, não. É você praticar e saber onde aplicar cada um. Depois você tem aí os power chords. Power chord... É utilizado aí geralmente com distorção, você consegue fazer muita base e o acompanhamento. Lembrando que com um dedilhado simples, a gente já consegue tocar muita música, tá? Digamos que você aprende acordes maiores e menores. Já sabe um dedilhadozinho simples, que seja um palheta na, na, no bordão, um, dois, três. Isso aí já te salva bastante, você já consegue acompanhar. Lembrando que nem sempre a guitarra é o instrumento principal. Então como a gente acompanha, isso aí pra gente serve muito bem. E uma outra coisa também que faz parte da prática e é que o pessoal falha muito tá como timbrar o seu equipamento é importante que você saiba dominar o seu equipamento aí não adianta você saber 300 acordes saber fazer 300 solos se na hora que você vai tocar isso aí o efeito tá todo desconfigurado e o pessoal que está escutando tá entortando a cara né então você precisa aí dedicar um tempinho a timbrar o seu equipamento beleza e como é na teoria você pode também aprender muito mais na prática o que eu tô listando é o básico ok então a gente tem aí ainda a escala pentatônica, a gente pode entrar em escala maior e menor, a gente pode entrar em padrões melódicos, licks, ok? Mas inicialmente vai pela prática básica, depois que dominar a parte de prática básica, você já começa a entrar nos outros assuntos aí, que você vai precisar sim, e você vai notar a hora que você estiver precisando. Uma pausa bem rápida! Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos ativa o sininho aí, para não perder as notificações. Tá, eu o aviso pra cá, senão ia ficar no começo do vídeo e ia ficar muito longo. Então bora continuar o assunto aí! Bom, então o terceiro passo agora, um dos passos mais importantes aí também, que é escolher o seu equipamento. O que, é que você vai precisar de equipamento? Eu recebo bastante perguntas, inclusive. Wesley, é, tal efeito é bom pra quem toca na igreja? É melhor qual? Eu, eu dou preferência por qual primeiro. O pessoal costuma montar os pedais, né? Sete de pedais. Então quer saber qual o pedal mais importante e assim vai, ok? Agora, detalhe importante. Primeiro, a guitarra, né? Eu vejo muita gente falhando aí, porque vai começar e pega uma guitarra com captadores single que é aquela a guitarra extrato né a minha por exemplo é a guitarra extrato essa aqui é captador single né então isso aqui costuma chiar um bocadinho se não for uma guitarra assim já de uma qualidadezinha razoável você vai ter um problema sério de chiado, tá então o que eu aconselho se quer comprar uma guitarra extrato compra uma que tenha humbucker na ponte depois single single você vai conseguir aí até uma certa versatilidade com a guitarra ok lembrando que você pode optar também por super extrato a gente tem aí no pdf tá tá tudo especificado certinho aí Cada uma das guitarras com o principal de cada uma, ok? Mas você pode optar por Telecaster, que é bastante utilizada hoje, né? Tanto para Groove quanto para worship, que está muito comum, ok? Então é importante que você saiba, pelo menos, é, evitar problemas quando for começar, senão você vai ter um desgosto muito grande aí na hora que for praticar e começar a chiadeira. Bom, então pedaleira ou pedais, né? O grande dilema aí que todo mundo cria aquele debate gigantesco. Ah, os pedais são melhores porque eles reproduzem o timbre tipo mais fiel. A pedaleira nunca vai alcançar os pedais. Tá, a verdade é que a tecnologia está avançada e hoje a gente tem pedaleiros aí que se você colocar a pessoa para ouvir o que é pedaleira e o que é pedal ela não sabe diferenciar. Okay? Então o que eu posso dizer é teste cada equipamento. É óbvio que você vai levar em consideração algumas coisas. O peso que você vai poder carregar aí no dia a dia, para onde você vai, você vai utilizar só em casa. Se for para carregar a empresa de algo compacto, opte pela pedaleira. A pedaleira ela vai ser bem menor o tamanho e com muito mais recursos. Agora Wesley, não, eu não tenho problema nenhum com peso, como é o meu caso, eu não tenho problema com peso aqui, então eu uso pedais e pedaleira, uso a G5N mais pedais, fica bastante pesado, mas pra mim, vem suprindo bem, ok? E eu, o que eu posso indicar é isso, pegue e escolha pelo timbre, é, é lógico que você vai tomar como consideração aí, primeiramente, a qualidade do que você está comprando, ok? E não esqueça sempre também de pesquisar review, Tá, sempre tem alguém que está compartilhando reviews aí. Se você não sabe o que é review, é quando a pessoa compra o produto ou recebe o produto para fazer uma avaliação e grava essa avaliação para gente aí no YouTube, ok? Então o que eu posso aconselhar é assista reviews que vai te ajudar bastante na escolha do seu equipamento. Bom, então quais são os pedais mais importantes? O que, é que você vai precisar primeiro? Eu considero primeiramente o seguinte. É, quando a gente vai tocar na igreja, a gente não começa sempre fazendo solo. A música, pelo menos 95% aí, é base, então invista primeiramente na base. Eu começaria pelo chorus. O chorus já vai te dar ali uma certa delicadeza no timbre, ok? Ele já vai melhorar o seu dedilhado, que é a base, um dedilhadozinho simples. Associando os efeitos que a gente está falando agora com o que eu já falei no vídeo, você vai ver que vai combinar tudo, ok? Então você vai utilizar o chorus. Geralmente, se você liga na mesa de som, tá? Aí você vai precisar de uma simulação de amplificador, importantíssimo. tá A simulação de amplificador também vende em pedais, não se preocupe, não precisa ser uma pedaleira para poder fazer isso. Então você coloca ali uma simulação de amplificador para você poder ligar na mesa. Na mesa, às vezes, tem ambiências. Então você já meio que consegue ali conciliar um pouquinho a falta de pedais com o que, os recursos que tem na mesa, certo? Depois do, do nosso pedal chorus, eu considero mais importante o nosso reverb. Tá? Ele vai dar ambiência, ele vai te ajudar a tocar aí, às vezes tapar algumas falhas para você que é iniciante. Ele tapa ali as brechas do, do, dos erros, né? da, do espaço entre os acordes. Então ele vai te ajudar bastante aí também nessa questão, certo? Em seguida, eu diria um Overdrive. Por que o Overdrive, né? O Overdrive também é utilizado bastante na nossa base. Então você consegue, na hora que você não estiver utilizando o você consegue dar uma distorçãozinha de leve ali com o Overdrive. Já consegue fazer alguns solinhos básicos, Certo. Em seguida, vem aí já o nosso pedal de delay. O delay é importantíssimo aí também, porque ele já vai começar a dar mais ambiência, a gente consegue deixar o nosso timbre um pouco mais destacado, um pouco mais bonito, ok? Consegue fazer alguns lancezinhos aí com delay bem, bem bacana mesmo, ok? E em seguida, vem o pedal distortion. Esse é o pedal aí que você vai começar a entrar no solo mais high gain, né? Um solo mais pesado, ok? Mas não adianta você jogar esse pedal pro começo da, da ideia aí não, tá? Lembrando que a gente não tá falando de cadeia de sinal. Ok? Acabei de ensinar um outro assunto. O que a gente está falando agora é qual pedal priorizar na hora de comprar, certo? Se você não for comprar uma pedaleira, ok? Então são esses pedais basicamente que eu acho mais importantes, ok? Aí você vai ter o uauá, pedal de volume, mas o, o primordial, o essencial que você precisa é isso. Lembrando, ponto importantíssimo, você não vai conseguir montar um set de pedal na mesma qualidade de uma pedaleira com o mesmo gasto. Okay? Então, por exemplo, você compra uma G5N, você paga, não sei quanto é que tá, deve estar tá uns 1.600, 2.000 e alguma coisa, ok? 2.000 em, em pedaleira você tem muito timbre, você tem muitos efeitos, você tem uma qualidade muito boa. E se você passar essa mesma quantidade aí para pedais, você não vai conseguir completar o set todo não. É como eu falei, é lance de paciência. Se eu tenho paciência ou se eu tenho dinheiro para comprar o set de pedais, eu monto o set de pedais. Se eu preciso de algo mais simples e mais portátil, então eu vou pela pedaleira. Quarto passo agora, um passo muito importante, tá? Você não vai conseguir tocar na igreja sem a vaga na igreja. Agora o que acontece? Duas alternativas. Uma, tá faltando a vaga. Ou outra, tem a vaga e você não está preparado para assumir essa vaga. Duas coisas podem estar tá acontecendo aí. Uma, você ainda não teve a oportunidade de aprender. Ou outra, você tem a oportunidade e você tá deixando ela passar, ok? Então se capacite. Capacite porque quando chegar a oportunidade, lembrando, a oportunidade às vezes nem sempre vem no instrumento que a gente quer, mas pode ser a, a porta aberta para a gente poder estar tá lá dentro da banda. Inclusive quando eu entrei foi basicamente isso, eu comecei com violão, ok? E depois eu passei para guitarra, só que a porta de entrada foi o violão. Agora se você está esperando a porta perfeita para você, ah, eu quero que todo mundo me convide, eu quero que as pessoas façam questão da minha presença, então você tem que aprender guitarra aí de uma maneira excelente e ser um ótimo guitarrista. Ok? Senão isso não vai acontecer. Agora, o que eu aconselho é, se aparecer uma oportunidade, seja pra cantar, seja pra tocar violão, ou pra tocar até pandeiro, panderola, sei lá, uma coisa assim faça parte da banda, tá? Isso aí pode ser a sua porta de entrada. Ó, agora tem um ponto importante, tá? De nada adianta você assistir a aula do começo ao fim, baixar o e-book, olhar lá, nossa, que legal, vou conseguir fazer, tá? Se você não põe em prática, você vai acabar perdendo mais uma oportunidade, mais uma, mais uma, mais uma vai vir um monte de oportunidade você deixando aí para os outros realizarem seu sonho, ok? Então para te ajudar nisso, eu lancei o um curso Evolução Guitarra Góspel do Zero ao Improviso, ok? Lá eu tô te ensinando desde o zero, desde sentar na cadeira, colocar a guitarra no colo, até improvisar improvisar tá entrar na teoria a gente entra na prática só que com a metodologia diferenciada a gente não vai naquele cronograma chato ok a didática é a mesma que você tá vendo aqui nos nossos vídeos do YouTube então se você gosta tá não perde a chance as 100 primeiras vagas aí vão estar tá com desconto então se você quer aproveitar e quer aprender um pouco mais rápido aí do que o normal tá utilizando a nossa metodologia a gente primeiramente vai pela prática a gente preza bastante pelos exercícios práticos a gente não vai aí no no cronograma habitual de todos os professores aí né então a gente criou realmente o um conteúdo da maneira que eu aprendi, inclusive eu aprendi pela internet, comprei muito curso online, eu sei como é o sentimento aí de comprar um curso e não encontrar o que você queria, então é por isso que eu desenvolvi o meu. Então acessa lá, vou deixar o link na descrição aí, ok? São mais de 180 videoaulas em HD, você tem certificado de conclusão. Você tem aí quatro bônus, você tem um grupo no Telegram, onde você vai fazer parte com a gente lá, interagir, ok? Então tá tudo na sua mão, basta somente você dar um clique aí e fazer a sua parte, beleza? Ou então, sua oportunidade vai embora aí mais umas 30, 40 vezes, ok? Então aproveita e não perde essa chance aí. Um grande abraço então e até o próximo vídeo.